Pessoal, hoje eu estou jogando o jogo do Power Rangers Online Testando os novos personagens de DLC, que é o Ryu e a Shuli Confiram as batalhas ranqueadas e também comentem e se inscrevam Então bora pro vídeo, é isso aí! Defeat my you can stand a chance. Olha. Gente, eu peguei Ryu e Shuli. Agora tá, Veio essa power Ranger do gelo. Gente, olha. Pessoal, esse jogo aqui é bem frenético. Muito da hora. Continua aqui batendo. Hum. Boquinho um vai bastante hits. Eita, Não, um jeito. Toma, Vou Continuar aqui. Meu cansar. Agora eu vou. Vai, morre logo! <risos> <Como> o Mukikuki! <risos> ah, essa menina vai ficar jogando essa magia. Toma! Meu, eles estão muito bons aqui. Esses dois personagens, gente. Agora tomou é meu especial! Vai por aí! <risos> yes! Olha, eu gostei, gente! Vale a pena, viu? Pra quem não tem esse jogo, baixar. Esse jogo tem pra PC também. Agora você vai ver ah! Meu, esse daqui, ó Puxa vida Eita surra Calma, amigo Eu achei que eu tava jogando bem <risos> Vá pra lá Tinha aqui batendo Vocês dois, que mandou aparecer? tá T. Tá T. que os caras T. pessoal? Tá. Meu, ai que coisa Chega de combo, 21 Agora, Mas Chega Ai que coisa Tá bom, cara Deixa eu jogar Olha o meu sangue e ainda deu especial, meu. Tavala! Esse jogo é um massacre, meu! E eu achando que eu tava jogando bem. Pessoal, eu, eu percebi isso assim aqui na procura de oponente é muito mais rápido, não demora muito. Vale a pena, pessoal, joga esse jogo. Continuar aqui com os meus personagens. E o lia estreando aqui. So long as my heart is still beating, I will Three, never stop. Two! One fight! Dá pra lá! Eita, rasteirinha! Já vem pra Cair nesse canto, <risos> o esquema de jogar aí pra cima. Tomar morre logo que troca de personagem. Puxa vida! Não! Oh, oh, oh. Tá pra lá que você matou meu Ryu! Ó! Oh. Eita, O cara tá lá na puta da tela me acertou do outro lado, meu! Toma! Você vai ver, cara. Vai morrer. Meu, para de bater de mim. Para! <risos> Mas que coisa! Ai, só! Você vai ver! Você vai ficar soltando isso? Toma, também tem um raio! Ó, oh, minha espada! Espada! All... Aí, vai. A espada nele! Shadow Ah, especial na sua cara! Eita! Puxa vida! Mas que Megazord, coisa. Ready. Gente, eu soltei o de meu Megazord. Zord. O Danger aqui. Vai para me ajudar a matar. Lost, que legal que dá pra chamar o, o Grandão. Megazord, ready. Eu tô morrendo. Não adiantou. Hum. Ainda bem que o Mega dele acabou. Foi minha vez de atacar. Oh, Vai. Mãe. <risos> yes. O cara tava go. jogando bem, meu. Pessoal, esse jogo é bem legal pra quem gosta de jogo frenético, tipo Marvel vs. Capcom, é, Dragon Ball. E esse jogo também tem pra PC, Xbox, Playstation. O netcode dele é muito bom. Eu gostei e o Ryu e Shuri ficaram muito legais. Bem parecidos também com a versão de Marvel vs. Capcom 3. E é isso aí, pessoal. Deixe seu like e se inscreva. Então, até mais. Tchau.